E aí rapaziada, é suave, que eu sou o Titia, mano Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês As coisas que vocês não sabiam no DD Tank Que tem painel O link dele vai estar na descrição, mas lembrando bem que tá encurtado Meu amigo, por quê? Porque se não, se não Ou ficar um tempo sem, duas semanas sem gravar Você gagueja um pouco Porque se não se torna um membro aqui do canal Pra virar membro aqui do canal, mano A partir de 3 reais você se torna um membro 7 reais pra ser um membro totoso Entendeu? 8 reais praticamente, né? Mas não é tão caro, porque, mano, se for pensar bem, o canal aí, pra você ver a qualidade das capas Depois você dá uma olhada na qualidade dos vídeos, eu tento sempre melhorar as coisas aqui Sempre tentar fazer umas coisas muito legais pra vocês Então se você gosta do conteúdo que, a, que tem nesse canal, mano, você pega e apoia, cara Daí eu não vou deixar o que curtado, vou deixar o um link direto pro DD Tank. Sempre se você falar, não, vou virar membro do canal, vou apoiar o cara Porque sempre o cara tá trazendo um vídeo aqui, de qualidade, sempre ele tá tentando ver mesmo com o Tank tem que tentar tá crescendo dentro da comunidade então ajuda cara o membro aqui é três reais mano um exemplo assim você tirar que de comprar uma boate você compra é compra um membro aqui do canal entendeu Daí a galera acha de não o cara também tá me recando membro não porque se você reclama do link encurtado e não se torna um membro então para que, que você reclama mano se você não tá assistindo o um conteúdo de graça tá podendo é, descobrir de Tanks novos de graça e de boa então, não reclama, cara. Deixa o um link curtado e clica lá se quiser jogar. Se não quiser, fazer o okay, quê, né, meu amigo? Mas enfim. Hoje eu tô aqui nesse DD Tank com painel. Porque eu vou trazer três coisas que você deveria saber do servidor. E fica me perguntando lá no Instagram. Quer ver? Muitas mensagens que eu recebo. Não é só porque o canal. Mano, o canal é pequeno, mas eu recebo mensagens desse DD Tank. Esse DD Tank é um DD Tank. Quer ver? Tem um hype bom aqui no meu canal. Por isso que, olha, as views. Quatrocentos, quinhentas, mil Isso aí é só nos DD... Não, isso aqui é nem o DD Tank 5.9 Mas aí, ó No um DD Tank com painel Com painel, com painel Com painel, Eu espero que vocês estão vendo a setinha certinho Com painel, aí, ó maioria com DD Tank com painel E sempre com muitos views Muitos likes, muitos comentários Às vezes negativos, vezes positivos A gente não agrada 100% do público Mas está muito bom e fora a comunidade do canal, que a comunidade do canal sempre tem votação lá E eu sempre que ver tô fazendo algumas coisinhas Às vezes não relacionado a que só para tipo assim, interter a pessoa que tá inscrita no canal Porque às vezes não gosta de DDTank, só tá inscrita para poder acompanhar as lives do O Simpsons Isso eu vou fazer mais para frente quando o canal tirar o strike Porque eu acabei tomando um, um strike porque estava tava fazendo essas lives de O Simpsons Daí eu dei uma parada Mas enfim, né Voltando aqui no intuito do vídeo Me desculpe Beleza. Negócio aqui deu. Não deu pra entrar? ó Primeira coisa, quando você entrar no servidor, o que, que você vai fazer? Clicou no link que tá encurtado aí no negócio, você vai vir aqui, criou sua conta, tudo certinho? Vem aqui, ó. Web Shop e lista de itens. Vem aqui? Você vai vir aqui, ó. Essa arma aqui, você vai pegar ela. Super bola de Natal. Que vocês atributos tudo apelão aqui, ó. Aqui pra vocês verem, ó. Tudo certinho Entendeu? Você pega, compra, que você já vai ter os itens aí Se você tem interesse em algumas outras coisas Tipo, o Tivistar, aqui Tem como trocar o um nick, e-mail, dv tapete e tal Eventos Tem aí, eventos aqui, ó E é isso Essa arminha aqui, muita gente não sabia Que tinha Mas tem, então pega, aproveita aí uh, O que mais eu posso mostrar aqui pra vocês eu tô usando o Max Nitro, pra quem fica perguntando qual navegador que você usa, porque que o meu tá dando tela preta Eu tô usando o Max Nitro, até agora não deu problema nenhum pra mim Pra quem tem celular quer jogar no servidor, usa o Puff, porque o Puff pega nesse servidor também Se você não conseguiu jogar pelo navegador, o que, que você vai fazer? Baixa o Woucher, mano Tem o Woucher também, é tipo um, um navegador externo do servidor, dá uma poeta pra usar Porque só se você for bobo pra não usar estranho Mas enfim, né mano Galera, espero que vocês apoiem o canal, mano. Porque eu tô quer ver... quase desistindo do canal. Teve uma hora que me deu uma bad daí. Eu falei, não, eu não vou nem fazer vídeo, nada. Porque é complicado, mano. Não tem retorno, sabe, financeiro, eu falo no caso assim, pra poder fazer os trem. Daí, tipo assim, eu tô vendo a evolução aqui no servidor. A galera entra em contato, mas não compra a evolução. Faz um favor pra mim, mano. Se você quer ver, for um, ins um inscrito, ou às vezes quer ver, cair num vídeo por acaso, quer comprar a evolução? Entra em contato se você for adquirir a evolução Entrou seis pessoas em contato Mas nenhum adquiriu a evolução Fez eu perder tempo, mandar os preços Fazer os treinos tudo certinho pra poder só... vai, Ah não, depois eu vejo Então não entra em contato mano. Entra em contato se você for objetivo Direto ao ponto e querer comprar Daí eu pego e evoluo sua conta Em 4 dias eu te entregava com o mesmo atributo Que a minha tem aqui no caso, entendeu? E é isso Galera foi a primeira coisa que eu mostrei aqui pra vocês, foi o QV Dharma, não foi? Eu vou mostrar o QV agora as outras coisas que eu quero mostrar Essa é a minha conta, a evolução que eu vendo, basicamente a conta fica assim Se você fica muito tempo jogando no servidor, adquire é, pontos, adquire muitas coisas Você tem essas três KV, esses três que três títulos aqui, ó Primeiro você começa com o bronze, que é 450 E depois você vai pro prata, que é 550 Depois você vai pro ouro, que é 650 E você adquire jogando muito tempo aqui no servidor, entendeu? Você vai jogando todo dia Daí você adquire isso Como minha conta é bem antiga, já tem isso daí Ela tava melhor que o atributo do Tag youtuber, daí eu coloquei essa tag aqui, né? Que é antigo ouro Minha tag youtuber tem de renovar Deixa eu dar uma olhada aqui Se vai precisar renovar isso aqui Vai sim Você pode ficar renovando isso aqui Toda vez que eu entro não Toda vez não, né? Mas porque eu demoro a entrada Aí quando eu entro eu tenho renovar Mas enfim, deixa eu dar só uma renovadinha aqui, ó Bom que dá até um, um time aí no vídeo Pra ficar um tempinho melhor pra vocês aí Não pega tanto FC Mas os atributos tá legal da continha A conta do inscrito que eu trouxe no último vídeo Que foi de evolução Foi essa conta aqui, ó Essa conta pegou muito atributo, mano Muito FC Eu peguei, ó, pra vocês verem, ó, Esses itens aí, ó Que tá tudo que vê... Os atributos a mais, você vê que o escudo de Ares tem atributo Tem atributo até nem a Fora o pet, né, galera Ixi, as roupinhas, esse negócio aí tem que colocar de volta aqui, ó Por isso que ele tá com, não tá com 30k de atributo Mas a roupinha, aí, ó, pra você ver, ó As roupinhas do pet, os equipamentos, né, pra falar a verdade Porque roupinha fica meio estranho Os equipamentos do pet, ó, pra você ver Tudo quanto atributo legal Isso eu disponibilizo quando você compra a evolução, Entendeu? Mas tem como você conseguir aqui no servidor também joga Tirando desafio, tirando PVP Não, jogando desafio Tirando GVG Mas enfim, vou mostrar aqui Segunda coisa Segunda coisa não, terceira coisa né Segunda coisa foi isso aqui ó, que muita gente não sabe Que se você ficar jogando muito tempo, você adquirir três Títulos aqui no servidor Contra marca Contra marca você tem de upar o refinar né mano Porque muita gente não sabe Mas o refinar das contramarcas, Se você deixar nível máximo, te dá muito tributo e nem na minha conta principal consegui. Porque é muito difícil. ter de tem muito tempo. e então a gente ter que ver... Mas, mano, é tempo e ficar... É. Pra resumir tudo, é tempo. É isso. A gente ter tempo. Isso aí foi a terceira coisa. A quarta coisa que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês... É isso aqui. O refinar. O refinar do amuleto. Muita gente não refina, mano. Deixa o amuleto assim, ó. Isso dá muito FC, mano. Combo crítico... Muita coisa mesmo. Você pega e refina, cara. Não custa nada aí, é muito bom pra você aumentar seu atributo. Basicamente é isso. Eu tenho três programas que eu uso aqui pra poder, tipo assim, adiantar a evolução, deixar a evolução mais rápida. Se vocês apoiarem esse vídeo tiver muito like e muitas visualizações, eu posso trazer aqui pra vocês. Três programas que vai te ajudar demais pra você upar no que quer servidor, mano. E é isso. Às vezes o cara fala, eu tirei tal coisa, eu tirei tal coisa, mas mentira. Não tem como você usar no servidor pra acelerar aqui ver a sua evolução. Então pega a visão, se vocês deixar o likezão aqui, eu vou trazer esse, esses três programinhas para vocês, fechou? Algum, um programa é pago, então no caso não vai ter como você escrever disponibilizar aí para vocês. Mas eu posso trazer, às vezes vocês se interessam em comprar, e é bem barato, não é tão caro assim. E basicamente é isso. Minha conta está aí, se você quiser adquirir uma evolução, entra no Instagram... Contato no Instagram, não entra no Facebook, porque o Facebook eu faço lá pra postar os memes, postar as coisas pra poder divertir a galera que tá lá no Facebook. Mas não é um pra bater papo, essas coisas assim, não. No Instagram eu sempre tô online, você pode ir lá mandar um direct, conversar, mano. Instagram todo hoje, acho que todo mundo hoje em dia tem. Aproveita pra seguir o Tietchan que ele tá no rumo dos 100 seguidores lá. E é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você não sabia dessas coisas, comenta aí embaixo. Se você sabia, também também comenta para poder saber se todo mundo já tinha uma noçãozinha. E é isso, espero que vocês apoiem o retorno do Tietchan. Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço do senhor Titi e é nóis.